Oi, gente, eu sou a Ana Savó e eu vim aqui passar uma dica maravilhosa para vocês. Vocês conhecem esse equipamento? É um batedor de tinta e você encontra no Mercado Livre. É importantíssimo que você mantenha a sua tinta homogeneizada para você conseguir um efeito é, desejado no final do procedimento. Então, esse batedor ele é feito para os frascos de 15 ml. Mas se você trabalha com esse de 5, é muito simples. Corta um pedaço de EVA... Bota aqui, coloca o pigmento e bate por dois minutos, tá? É importante que ele fique esse tempo para que a gente consiga misturar tudo o que tem aqui dentro E aí é só ligar Então é isso gente, batedor de tinta você encontra no Mercado Livre e vai ter os seus trabalhos maravilhosos Dicas da Savoy